nosso último vídeo do ano. Logo, ele tinha que ser muito especial. Por isso que eu tô ensinando para vocês hoje como faz aqueles ovos mexidos de hotel. Sim, aquela receita que eu sei que você gosta. Eu sei que não tenha uma santa vez que você não esteja hospedado no hotel que você não vá lá direto para aqueles ovos mexidos, lindos, cremosos, maravilhosos. Mas, se eu te disser que é super fácil fazer aqueles ovos em casa, não acredita? Vem comigo que eu vou te mostrar. Então, vamos para os ingredientes. 4 ovos 1 pitada de sal Pimenta do reino a gosto 2 colheres de sopa de manteiga E 2 a 4 colheres de sopa de creme de leite Então vamos começar a preparar nossos ovos mexidos Mas antes, não esquece de dar like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Porque a gente está aqui religiosamente todo domingo Trazendo muita receita gostosa para vocês E vamos continuar pelo próximo ano Vamos lá! primeira coisa que eu vou fazer aqui é ligar meu fogo em fogo médio e colocar aqui minha manteiga, eu tenho duas colheres de sopa de manteiga e eu vou colocar ela aqui na frigideira para ela ir derretendo enquanto a frigideira esquenta. Enquanto isso, eu vou começar a quebrar meus ovos, mas vou quebrar eles num potinho separado, por isso que eu estava tentando aproveitar o pote e depois colocar ele aqui. Agora a gente vai bater nossos ovos e temperar eles com sal e pimenta. Vamos lá, primeiro truque de ovo mexido aqui, receita de chefe pra vocês. A gente nunca quer que o ovo entre na frigideira, ou com a frigideira é muito quente. Por isso que eu coloquei minha manteiga aqui pra aquecer, mas eu coloquei em fogo médio pra baixo, pra que quando meus ovos entrem, eles já não comecem a entrar fritando, entenderam? Agora aqui, que meus ovos já estão bem mexidos, eu vou derrumar eles na frigideira. E sim, é muita manteiga, mas vocês não esperavam que essa fosse uma receita fritinha, né? E agora a gente vai aqui com fogo baixo, dá uma baixadinha no fogo, devagarzinho, com paciência, mexendo nossos ovinhos até eles ficarem no ponto e eu vou mostrando pra vocês. E como vocês viram, o segredo é a paciência, fogo baixo, bem devagarinho, mexendo seu ovo, dando ele muito, muito amor, afinal é um café da manhã especial. E quando ele estiver quase perto da hora que está formando o ovo mexido, como vocês vão ver aí, é hora de adicionar creme de leite. Sim, o creme de leite é o ingrediente secreto de todo hotel. Ele que faz com que o ovo fique bem cremoso. E também é ele que faz com que o ovo não escureça ao longo do tempo, quando ele fica lá naquela bandezinha, que é o que sempre acontece em casa. Se vocês já perceberam, o ovo vai ficando meio esverdeado. O creme de leite faz com que isso não aconteça também. Então a gente coloca aqui, é meio que no olhômetro, entre duas e quatro colheres de sopa, você vai colocando, mexendo e vai vendo o nível de cremosidade que você quer pro seu ovo. E esses são nossos ovos bem cremosos. Agora você vê eles num pratinho e a gente vai experimentar junto. E esse aqui é o resultado dos nossos ovinhos cremosíssimos, quentinhos, cheirosíssimos. E eu já vou dizer um negócio, se você gostou dessa receita, compartilha ela com todo mundo que você sabe que vai Amar aprender a fazer esses ovos mexidos de hotel Ou até qualquer pessoa que deveria fazer esses ovos para você Vai lá, marca ela aqui nesse vídeo Compartilha essa receita, manda para toda a sua família E agora a gente vai experimentar nossos ovinhos Eu fiz aqui uma torradinha para acompanhar Gente, ó para isso Vocês estão vendo a cremosidade que fica esse ovo? Viram como é fácil fazer aqui, tipo O segredo é um ingredientezinho que todo mundo tem em casa Muito bom, né? Vamos experimentar Perfeito. Esse é e sempre vai ser o melhor ovo mexido da vida. Fica muito, muito, muito saboroso. É isso, meus lindos. Eu quero desejar para vocês um feliz ano novo. Agradecer a todos vocês que me acompanharam aqui esse ano. Dizer que eu amo muito todos vocês. Um beijo e até a próxima.